Ah, praia é coisa boa, viu? Barzão, top. Esse sol maravilhoso, te amo, lindo. Coisa boa demais, viu? Férias é tudo. Mas peraí, já estamos em, em fevereiro? Ih, gente, o ano judiciário, inclusive, já começou. Peraí. Ah, não, tava bom demais para ser verdade. Ai, tchau, férias. Eu vou sentir muita sua falta. Fazer o quê, né, gente? Então é isso. Bora trabalhar. O ano judiciário no TSE aqui em 2023 já começou e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos nessa! E a gente não podia começar de uma forma diferente. Vamos com uma fala muito massa, importante, que rolou nessa primeira sessão do ano. Ministro Alexandre de Moraes falando em defesa da democracia em resposta àquela barbaridade, né? os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Vamos conferir. A democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída por criminosos terroristas. A defesa da democracia e das instituições é inegociável. Muito mais do que um compromisso, essa defesa é a razão de existência da Justiça Eleitoral e desse Tribunal Superior Eleitoral. Tem que aplaudir, né, pessoal? É isso aí. Boa, ministro! E viva a democracia! E os trabalhos no plenário voltaram a todo vapor e aí foram julgados dois recursos e duas tutelas. Teve sessão na quarta e na quinta. E além das sessões, tem muitas outras tarefas que o TSE cumpre e vai cumprir nesse ano não eleitoral. É muito trabalho, tá pensando o quê? Rapadura é doce, mas não é mole não. Tem um episódio inteiro aqui falando sobre como é o trabalho do TSE em ano não eleitoral. E pra você não ficar por fora, eu já deixei o link na descrição do vídeo, nem precisa me agradecer, tá? E por falar em links, se você não acompanhou alguma sessão, fique sabendo que todas elas ficam disponíveis aqui no canal da Justiça Eleitoral na íntegra, para que você possa assistir, quem quiser possa acompanhar aonde estiver. Aliás, todas as sessões são transmitidas ao vivo aqui no YouTube, também pelo Facebook e Twitter do TSE, na TV Justiça e na Rádio Justiça. O nome disso é Transparência. Então é isso, galera. Esse é só o primeiro programa do ano e a gente ainda vai se ver muito por aqui para trocar uma ideia sobre a justiça eleitoral. E aí faz o seguinte, deixa teu like, teu comentário, sugestão e não deixa de seguir os perfis oficiais do TSE em todas as plataformas virtuais aí, beleza? Tamo junto e até a próxima. E aí, galera, tem como a gente colocar o efeito de praia, não? Quem me deu uma saudadezinha só para só sentir aquela...